Hoje em específico nós vamos falar sobre uma estratégia que é muito utilizada em índices, tá? Em específico hoje eu vou utilizar apenas o índice S&P, tanto para poder fazer a modelagem de dados ali, de backtesting, etc. Tanto para fazer o exemplo que eu vou fazer com vocês no backtest, beleza? E a gente vai testar a eficácia dessa estratégia, tá? Que não é das melhores, mas é uma estratégia que funciona há 20 anos, tá pessoal? Então você já sabe, né? Fica até o final aí e vamos lá. É, primeiramente... Qual a metodologia da estratégia e como ela funciona na prática? Gente, a metodologia em si pra que a gente faz, o, o, que, o que deu início para chegar até essa estratégia, é, primeiro é uma busca para entender quais são os melhores dias para se operar. É quase que impossível a gente entender quais são os melhores dias para se operar, só que olhando numa janela de dados grande, de 5, 10, 15, 20 anos, nós entendemos sim quais são os melhores dias para se operar. Por exemplo, vamos supor que tem um perro. vocês sabem o que é perrou né? É, vamos supor que operar no dia do perro seja ruim. Então a gente vai pegar uma janela daquele dia específico que saiu o perrou e nós vamos olhar historicamente qual foi a rentabilidade do ativo apenas operando no dia de perro. E vamos ver se foi ruim, tá? Então é assim que a gente entende se esses dias são bons ou ruins. Dia que vai sair informações sobre taxa de emprego sobre o PIB, dia de aumento de selic, o que acontece no mercado. Tudo isso para mim é importante eu entender como o mercado reagiu para aí depois eu implementar na minha estratégia e ver se aquilo ali vai ajudar ou não, tá? É, e como funciona na prática? É, a prática é o seguinte: nós vamos pegar, nós vamos exportar os dados através do Investing, tá? E o que a gente precisa desses dados? A gente precisa das variações diárias. Por quê? Porque a estratégia consiste em comprar na abertura do dia e sair da operação no fechamento do dia. Então a gente vai fazer é, um, um exemplo operando apenas é, todos os dias, ou seja, de 2015 a 2021, operando todos os dias, comprando e vendendo, comprando e vendendo. Como o S&P é um mercado que está sempre em alta, a rentabilidade foi positiva olhando uma janela curta pelo menos que foi a janela de 2015 para cá se eu olhar no alonga também é positiva porque o índice S&P é um dos índices que mais, mais subiu ao longo desses anos em retorno acumulado né? é, e a gente vai fazer o download aqui, tá? baixa em csv e depois faz uma importação diretamente aqui para o pode ser o google docs, pode ser o excel mesmo você pode é, exportar em excel Tá? E depois a gente faz aqui, tá exportado Tal Depois que a gente exporta só, só um detalhe importante aqui, tá Depois que a gente exporta Depois que a gente exporta vai estar tá aqui Todas as... Eita, o que, que, que será que eu fiz aqui? Agora eu percebi uma coisa, pessoal Eu abri... Sabe por que tá travando um pouco? Porque tem dois gravadores de vídeo É, gente, eu não tenho muita prática para gravar vídeo, então eu acabei abrindo dois gravadores de vídeo eu peço desculpa para vocês. Tá, tá percebendo? Um tá aqui e outro ali. Mas vamos continuar a aula. Não vamos é, ficar com medo. Desse, a gente importa ele aqui, clique em arquivos, tá? E depois vai aqui importar, tal tá? e faz a exportação do CSV, aquele CSV que a gente baixou no S&P. A gente pode tirar aqui essas cinco colunas, né? Que é abertura, máximo, mínima, fechamento, volatilidade. E a gente pode excluir elas. Simplesmente excluir elas Por quê? Porque o que importa pra gente ali é a data e a variação E a gente vai pegar a variação de todos esses dias, tá? A gente vai copiar e colocar em outra coluna Então nós colocamos aqui na coluna D, tá? Que é aquela variação Deixa eu, deixa eu só dar um, um zoom aqui Vou Dar um zoomzinho aqui, tá? Ó, tá vendo? Ó, tava gravando ali pra você ver, né, gente? Como eu, como eu sou inteligente, né? Peço desculpas se tiver qualquer zoada, tá tendo uma reforma aqui em casa, então não tem como dizer para não ter zoado, né, gente? É normal, né? Então, a, a gente pega aqui toda a variação e coloca dia a dia, né? Dia a dia e depois faz um cálculo para ver qual foi o retorno dessa variação, né? Então a gente pegou a, a variação de 2015 para cá. Então o retorno acumulado foi 89%, tá? E depois disso nós faz um gráfico, tá? Que foi esse gráfico aqui, né? Para ver o retorno acumulado numa janela de 2015 a 2021 e depois uma janela de 2020 a 2021. Beleza, então isso seria o resultado operando compra na abertura, venda no fechamento. Compra abertura, venda no fechamento do mercado. Igual um robozinho. Então a gente, pô, a gente pode melhorar isso. Então como melhorar? Então é aí que entra essa questão aí de machine learning, data science, que é aquilo que que a gente Recomendo a vocês aprenderem sempre para que vocês possam melhorar, aprender a mexer com Excel, com BZR Caso você não se adapte com R, trabalhar com Python para que você possa ter melhores resultados nos seus operacionais. Para que você possa fazer validação e criar novas estratégias, né? Pegar a lógica para criar novas estratégias. Então a gente pegou ali na janela de 5 anos, a gente tem aí os dias e a gente pegou e fez o seguinte: a gente faz um histograma, tá pessoal. Para quem não sabe, o que é um histograma. Vamos fazer um histograma aqui assim, um exemplo, tá? É. Aquele histogramazinho aqui, tá? É, vamos supor que aqui seja um gráfico, tá, pessoal? Vamos supor que aqui seja um gráfico e a gente faz um histograma. Então aqui, aqui são as porcentagens, tá? No eixo Y. E no eixo X são os dias da semana, tá? Dias do mês. Contabilizado de 1, que começa no lado esquerdo, a 30. Que, que termina no lado direito. Então a gente vai olhar dia 1 de janeiro, dia 1 de fevereiro, dia 1 de março até dia 1 de dezembro do primeiro ano. E nós vamos saber qual foi a rentabilidade total em porcentagem comprando no início do dia e fechando no, no final do dia. Então vamos supor que dia 1 de janeiro, é, na variação ali de 2020, no, no ano de 2020, teve 5% de rentabilidade aí nós vai ver de 2021, 2022 um exemplo né que no caso é 2015 então seria 2015, 16, 17, 18, 19, 20 e depois nós soma essa variação e vê quanto dá vamos supor que deu 20% de, de de alta apenas operando nesse dia é, nesse dia do mês e depois nós faz no dia segundo, terceiro, quarto, quinto depois que a gente já tem as informações aqui ó dia primeiro foi 5% dia segundo foi 2%, Dia, dia 3 foi 6% aí nós vai fazendo aqui até o dia 30, vamos supor que até o dia 30 é todo dia 30 de todos os meses durante 5 anos é, foram positivos e nós tivemos aí um total de 15% de ganho vamos supor, então nós vai fazer aqui um monte de exemplo tal só, só vou fazer aqui só para só exemplificar tá pessoal, é supondo aqui que fosse entre aspas um, uma tabelinha então depois a gente ia filtrar aqui, né? Nós ia fazer um filtro, né? E escolher apenas os melhores dias. Quais são os melhores dias? Os dias que tiveram um, uma rentabilidade positiva. Então vamos supor que a gente vai pegar apenas as operações do dia 1 e a gente vai julgar ele como bom. E o dia 2 a gente vai julgar como ruim. Aí dia 3 como bom, 4 como bom, enfim. E apenas esses dias, depois a gente vai fazer um gráfico para ver qual é. Qual foi a rentabilidade operando apenas nesses dias? Então, a gente pegou, como você pode perceber aqui no topo, e escolhemos esses dias. Esses foram os melhores dias, do dia 1 até o dia 29. E esse aqui foi os dias ruins, que foi 7, 9, 11, 19, 20, 23, 24, 27, 30, 31. Então, esses dias foram os dias que, em uma janela de 5 anos, foi negativo. Ou seja, se tu opera comprado nesse dia... Eu vou até tomar um café aqui, ó parabéns se você teve resultado mas no geral no geral quem opera com capital grande esse dia não foi tão legal tá? esse dia normalmente não é tão legal e estatisticamente jonathan qual é a prova que você tem disso? eu vou te apresentar as provas eu vou te apresentar as provas tá? então vamos lá aí depois jonathan como é que você pega esses dias bons e consegue pegar essa janela de dados aqui de de de 5 anos e retirar os dias ruins é muito fácil quem usa Bezier, etc., é muito mais fácil ainda. Mas eu estou usando aqui na planilha porque eu acho que a planilha é, o, é, um, é uma coisa mais democrática. Todo mundo consegue ter acesso gratuitamente. Então, eu criei um filtro aqui na coluna A, tá? E através desse filtro, pessoal, ó, presta atenção, presta atenção. Através desse filtro, ó, perceba, você pode escolher retirar um dia aqui. Hum, que no caso é remover uma linha, né? Então, eu vou remover, é, vamos supor, dia 29, Dia 29, então eu boto aqui, 29.0, ou seja, a gente vai remover todos os dias 29 de cada mês que se inicia com 0, e depois 29.1, porque a gente vai tirar todos os dias 29 de cada mês que se inicia com 1 é, na janela de dados entre 2015 a 2020, 21 no caso, né? 2021. 2020. Pronto. Entendeu, pessoal? Porque como a gente não pode ver 2021, porque a gente não chegou no mês 10 ainda, né? Nós não chegamos no mês é, 11, nem no mês 12. Vocês estão entendendo por que não apareceu ali? E a gente vai remover aqui, ó. Remover. Quando a gente remove esses dias, entre aspas, ruins, ele vai deixar de aparecer aqui. Então, o dia 29, ó. Ele vai sumir daqui, ó. Presta atenção, ó. 29 de 1 de 2015. Gente, está travando um pouco... Por quê? Porque sem querer, novamente, pela segunda vez, eu abri dois gravadores de vídeo. É, eu acho que para gravar vídeo eu não tenho muita, acho que eu vou ter que contratar alguém para me ajudar, tá? Se você é um cara aí que manja dessas coisas e tem a paciência comigo, eu tô aqui pra gente fechar negócio, beleza? Voltando aqui. E a gente vai fazer isso do dia 29, 29.01.2015 29.02.2015 29.03.2015 E a gente vai remover, pessoal Por quê? Porque historicamente esse dia é um, é um mês ruim É um mês ruim Então a gente vai fazer isso E depois vai copiar isso aqui de novo né? Depois de ter tirado todos os dias ruins E botar nessa coluna A E na coluna B nós vamos botar o total return Que é o quê? O retorno... Do, do dia anterior Mais o retorno do dia atual E com o retorno do dia atual Nós vamos saber ali é, O objetivo é criar um gráfico em linha né? Que no caso é esse gráfico aqui ó, Como você pode perceber ó, Só considerando os dias bons de operação Só considerando os dias bons de operação Deixa eu pegar aqui Opa É Deixa eu ver eu Ficar aqui Comprando na abertura, saindo no fechamento e dias bons que é operando apenas nesses dias, tá? Então, isso aqui é, é referente a essa coluna A, tá pessoal? Vou até fechar aqui. Então, o que melhorou? Então, vamos lá. Em questão de rentabilidade, em questão de rentabilidade, se eu pegar esse aqui, menos esse, nós tivemos um aumento, pessoal, de 40% na rentabilidade. Em operações, vamos lá. Em operações, é, nós tivemos uma diminuição de 523 operações. Ou seja, são menos corretagem, menos estresse e menos tudo. Vamos dizer assim, menos corretagem, menos estresse, enfim, filtrando os melhores dias para se operar. E em porcentagem acerta, nós tivemos um aumento aqui de mais ou menos 2,24%. Né? Como você pode perceber aqui, 2,24%. Então, é, só de criar esse filtro, é, a gente já conseguiu ter uma melhora. Mas, Jonathan, qual é a garantia que com essa janela de dados de 5 anos vai funcionar pelos próximos 5? Nenhuma. Mas existe forma de você validar. Então o que, é que você faz? Você não fez uma janela de dados de 5, baixando aqui. Então, depois desses 5, para tu validar, o que, é que tu faz? Tu faz uma janela de dados de 10. Aí depois você faz uma janela de dados de 15 anos. E depois uma de 20. Porque se funcionou nos últimos 5 anos, e você quer saber se vai funcionar pelos próximos 5, tem que ter funcionado pelo menos por 20. Sabe por quê? Porque vamos lá, vamos bater um papo aqui. Jonathan, e se parar de funcionar amanhã? Cara, se parar de funcionar amanhã, me fala, porque aí eu paro de operar. Sabe por quê? Porque se funcionou em 20, como é que eu vou saber se vai, funcionar, se vai parar de funcionar amanhã? Quantas e quantas dias, durante esses últimos 20 anos, a pessoa pensou, será que vai parar de funcionar amanhã? Isso se passaram 20 anos de operações, entendeu pessoal? Então se você souber o dia que vai parar de funcionar essa estratégia, de operar em dias específicos, esses dias, você me avisa e eu paro de operar. Beleza? E, ah Jonathan, eu quero, eu quero mais dados, eu quero mais comprovação desse backtest e ver se realmente é, funcionou ao longo do tempo esse operacional. Então vamos lá, vamos abrir aqui, vamos abrir aqui, e uma janela de dados maior, Tá? uma janela de desde 1994 para cá. É, olha aqui, os dias bons, aqueles dias filtrados que a gente conversou. Está em laranja. Um gráfico fala mais que mil palavras, dados falam mais que mil palavras. E azul estão tá, os dias normais do S&P. Então, o cara que fez buy and the hold, desde 1994, comprou e deixou, teve essa rentabilidade azul. O cara que operou a abertura é abrindo uma operação na abertura e saindo no fechamento, durante todos os dias de pregão de 1994 para cá, teve uma rentabilidade ainda menor do que esse azul, por quê? Porque tem os custos operacionais. Já o cara que teve um que operou de 1994 para cá apenas os dias bons específicos, pô, ele teve uma rentabilidade muito maior, infinitamente maior. Claro que aqui está acima de 7.500%, mas vai ficar muito próximo aqui a 4.000, 5.000, quando for tirar os custos operacionais. Beleza? Funcionou os últimos 23, 20 anos. Quando é que vai parar de funcionar, galera? Se você souber, me conte. Essa é a melhor estratégia, Jonathan? Não, mas é a melhor, é uma estratégia que teve menos drawdown do que operando em dias mesmo. Gente, eu estou falando aqui com pessoas que fazem day trade. Day trade. Então a conexão é uma. Se eu for falar com pessoas que fazem swing trade, eu tenho um outro vídeo sobre estratégias operacionais de swing trade. Se eu for conversar com outra pessoa que tem portfólio de investimento, eu tenho um outro vídeo sobre rebalanceamento. Então é outra linguagem. É outra linguagem. Se você não consegue se adaptar a essa linguagem, entre em outros vídeos. Aqui embaixo está o link de todos os vídeos, né, do curso gratuito que eu estou postando aqui. Cursos esses que são pagos, tá? informações que eu passo aqui são pagas. As pessoas não vão ensinar isso de graça, porque isso aqui, meu para tu aprender, para tu tirar do, do neurônio, para fazer as coisas, é tenso. Esse operacional não foi eu que inventei, mas eu aprendi estudando. Fui atrás, fui atrás. E é isso aí, galera. Para o vídeo não ficar muito longo.